Oiê! Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Chá com Alvinho. Demorou, mas consegui trazer esse menino para cá. Exatamente. É... Então, gente, o nosso entrevistado de hoje tem 27 anos. É daqui de São Paulo. Queria ter gravado com ele primeiro chá presencial, mas tem que gravar é, a distância mesmo para a gente gravar mais rápido. Seja muito bem-vindo e Muito obrigado. Muito honrado de estar aqui, por mais que esteja triste, é, não, não esperava, mas estou aqui já. Então vamos começar isso, porque o tempo ruge e o jogo está rolando ainda. Muito <risos> bem. Amigo, a gente vai falar, a gente conversou um pouco sobre você ter ficado triste quando você saiu, acho que a gente vai ter um momento para você falar um pouquinho sobre isso. Antes de, comer, de começar a, a, o com meu bate-papo aqui com o Edu, vou pedir para você curtirem o vídeo, compartilharem com seus amigos, se inscrevam no canal do Vivi, ativem o sininho. É isso aí. A gente precisa também crescer o nosso canal para a gente ter cada vez mais coisas para vocês. Amigo, é, embora... Gente, se para vocês que não estão entendendo a minha intimidade com o Edu, é, Edu já era meu amigo antes de Tortuga. E eu acho que essa é uma das, das coisas que mais marca o seu perfil no jogo, né, amigo? É uma temporada de novatos. Mas você e outras pouquíssimas pessoas não eram tão novatos assim, as pessoas já conheciam você, é. você já conhecem, já sabe Sim. como funciona. E, e, e, mas assim, mas mesmo assim, eu queria que você contasse para as pessoas como que você veio parar no mundo dos jogos. Eu estou perguntando isso para todo mundo. E acho que pouca Beleza. pessoa saber isso. Vamos lá. É, eu conheci, na verdade, o mundo dos jogos em 2017, que foi em Alasca, é, o Cris é, jogou Alasca, e aí na metade do jogo, na verdade, foi quando ele apresentou para mim, é, para ir lá ver que estava rolando o jogo, tudo, e aí é, foi quando eu conheci Alasca. Aí logo depois teve o primeiro encontrão, a Gabi, Gabi da Davi, para quem não conhece, a Biela, a gente morava junto na época, e ela foi para o primeiro encontrão, eu não fui. E aí ela voltou apaixonada pelo mundo dos jogos, amando todo mundo, amigos de todo mundo, aí várias pessoas começaram a frequentar minha casa do mundo dos jogos, e foi isso. E aí, é, no final de 2017, na verdade 2016, isso, né? No final de 2016, é, eu me inscrevi em Nigéria, no TW, uma outra franquia de Survivor, e. Só para vocês entenderem. É, gente, pra, se vocês não sabem o que é Alaska Alaska também ah. foi uma temporada do Survivor DW, que é uma outra franquia de Survivor. Exatamente. Aqui na... Pode continuar, amigo mas... E aí, eu joguei Nigéria. É, eu Na verdade, assim, é, eu me inscrevi, tava super animado, mas logo naquele mês, no mês da minha inscrição, eu, na verdade, mudei de trabalho. Eu saí do trabalho que eu tava e fui trabalhar no shopping. Então, o horário de shopping era uma doideira. É, mas. É, como, joguei, é, me inscrevi mesmo assim, achei que daria conta. E aí, a primeira prova foi a prova de fotos, é, que tinha que tirar 20 fotos de itens que eles selecionavam. E aí, eu me é, inscrevi, é, fiz a prova, fiz as 20 fotos, porém, não consegui focar muito no social, porque meu horário de trabalho era uma loucura e fui o primeiro eliminado. Ou seja, eu joguei Nigéria três dias. É, depois disso, na verdade, eu ainda joguei alguma outra coisa, nada muito... Joguei o joguei um Real Life, joguei gangster bastante. Ah, é... gente, de vou... Sim, um dos momentos mais icônicos de gangster para mim foi o Contra Você. É... E fui no Encontrão 2 também. E aí, depois disso, na verdade, fiz amizade com várias pessoas, é, por mais que eu não estivesse 100% presente nos jogos online, jogando muito, é, ainda me relacionava, falava com as pessoas. Então, meio que o mundo dos jogos, para mim, foi isso até hoje. Amigo, e por que você entrou, então, em 2016? E só agora, quatro anos depois, você decidiu jogar o VD numa temporada de novatos. Por que você esperou tanto tempo para jogar o VD? É, na verdade, assim... É... Eu... Depois de TW, eu saí um pouco desanimado com o mundo de Survivor. É, eu até escrevi um CT que teve essa semana é, falando do tipo que eu eu sei o quanto o Survivor é agressivo e eu me conheço e eu fui fazendo uma leitura de mim sobre o quanto essa agressividade do jogo me afetava, minha ansiedade, enfim. E demorei muito para jogar VD por conta disso. Eu subestimei Survivor no começo, no PW e descobri que agora, na verdade, eu precisaria estar muito mais preparado. E, e aí achei que agora era a hora de era... realmente jogar. Sim. Amiga, a tua frase, que foi destacada lá no seu perfil, é, "Prometo me entregar para o jogo e a tudo que ele se propõe. E eu acho que apesar da sua, da sua participação ter sido curta, isso ficou muito claro, assim. Acho que você se entregou de verdade para o jogo, as pessoas, você, você estava se destacando, as pessoas estavam comentando sobre você. Sim. Acho que por isso até talvez tenha virado o alvo. É, é. Você acha isso é um traço, eu queria te perguntar, se isso, você, isso é um traço da sua personalidade que você não ia conseguir evitar, e você acha que isso acabou gerando tipo, muito foco em você? Assim? É, o que eu acho disso... É que, assim, eu gosto muito de me entregar ao jogo mesmo. Eu gosto do jogo, da natureza dele, que é a natureza que eu falo, tipo, das provas, eu gosto de fazer prova, eu gosto de fazer social, eu gosto de fazer estratégia. E eu não acho que eu sou bom em nenhuma dessas coisas, mas eu gosto disso. E, eu, e quando eu falo me entregar, é querer participar mesmo. Eu ficaria, por exemplo, muito triste de ter que sentar numa prova e não poder jogar. Ou eu ficaria muito triste de ser visto como uma pessoa que não sabe fazer estratégia, sabe? Por isso que eu gosto de realmente me entregar é, ao jogo. Quanto a, é, o alvo que isso me traz, eu acho que uma coisa que eu repeti, desde o momento que eu fui eliminada, todo mundo que veio me perguntar, puta, o que aconteceu? É, tá muito ligado a essa frase, que é o fato de eu sou assim. Quem me conhece fora do jogo sabe que eu sou assim. Eu gosto de estar perto, eu gosto de conversar, eu gosto de falar com todo mundo, eu não gosto. Eu não sou uma pessoa que gosta de brigar, de, que gosta de ser haters, eu não sou meninas malvadas. Então, é, isso faz ter um alvo em mim por conta dessa minha facilidade de me socializar, de estar próximo das pessoas e as pessoas criarem confiança em mim. É, tanto que, para mim, é, por exemplo, quando eu falo me entregar no jogo, é, para mim é tão difícil trair... É, e aí a gente vê Survivor nas tempor na temporada da TV e nos jogos online principalmente as pessoas traindo, e isso é difícil para mim mas eu estava disposto a abrir o jogo e me colocar à disposição sendo eu mesmo sem precisar minha, me mudar muito para ir para frente no jogo assim Sim. mas é, talvez isso talvez isso seja uma peça essencial para o Survivor entendeu para jogar Survivor online é, não, o que, eu queria, o que eu queria conversar com você é porque assim, a tribo tinha 10 pessoas, né? eram só duas tribos com 10 pessoas, tribos bem grandes. Acaba que as pessoas que, que se destacam demais, ou elas vão, ou elas vão, né, se colocar numa posição que me do fazer, ou elas vão. E isso também já é um alvo para uma fase posterior. Ou elas vão. Elas vão ficar pesadas e ficar, olha, cuidado com o Eduardo, Eduardo tá? É, eu acho que assim. É, uma coisa que eu acho é que numa tribo de 10 pessoas, e aí eu vou fazer a minha leitura do jogo logo que sair o um cast, vou até me isentar de quem são essas pessoas. Numa leitura de do, do, duas tribos de 10 pessoas, é, os extremos. Então, as pessoas muito sociáveis, e eu nem tô falando de overplay, eu tô falando de pessoas muito sociáveis, e as pessoas muito ausentes, é, acabam virando alvo. E aí, um, um exemplo maravilhoso é a minha tribo, que a gente teve Fernanda sendo a primeira eliminada, é, com, que foi ausente pelos grandes problemas que ela teve, e eu, sendo eliminado logo depois, sendo uma das pessoas que mais falava com as eu pessoas. Falava no no outro oposto. E aí a gente pode olhar para a Labusa da mesma forma. É, vou ignorar a saída da Renata, vou falar exclusivamente da saída do Emanuel. Ele era uma pessoa que se socializava bastante, de uma forma mais agressiva, enfim. É, mas de uma forma, se socializava bastante. Eu estava em um dos extremos. E aí, é, mas isso é normal numa tribo de tantas pessoas. Às vezes, em tribos, na minha leitura de jogo, em, em temporadas que tem tribos, é, menores e mais tribos Talvez não necessariamente siga a mesma regra Mas numa tribo de 10 pessoas Isso para mim é um diferencial Que acaba virando um alvo Sim E amigo, e tudo bem Assim, Você, tinha, você era muito sociável E você está falando que você gerou um alvo em você E o fato de você ser uma pessoa já conhecida Nos jogos, você acha que isso também te trouxe algo? Então é... Acho que, acho que tem um... Eu, eu, assim, eu não acho que isso foi um alvo para mim. Não acho que esse foi o um motivo pela minha saída. É, acho que isso, numa hora de uma decisão, de uma escolha, se tivesse se tivessem que optar por uma ou outra pessoa, poderia ser um diferencial. É, mas não acho que a minha saída foi justificada justificável por isso, entendeu? Teve vários outros fatores antes dessa da minha eliminação. E o que que você pode contar desses fatores para gente sem entregar o jogo de quem ainda está jogando? Beleza. É, acho que eu já falei um pouco dessa ideia de... Eu, na verdade, estive, estive falando com todo mundo, mesmo trabalhando, mesmo tendo várias reuniões durante o dia, eu quis focar bastante no social, era meu objetivo. Até pelo meu erro em Nigéria, é, trazer isso de volta. Trabalho, é, né? Ex exatamente. E um outro diferencial era que eu realmente estava disposto a jogar com as pessoas que eu queria jogar. E eu me coloquei desde o começo, é, logo no começo do jogo, eu fui falar com as pessoas que eu queria jogar, que eu queria jogar com elas. E e aí, um desses fatores que fez minha eliminação foi o fato de que, tipo, eu estava aberto ao jogo. Por mais que eu estivesse com aquelas pessoas, eu estava numa tribo com 10 pessoas. E as pessoas foram criando laços comigo. É, e aí eu não vejo isso como um problema, mas as pessoas viram isso como um problema de que esses laços é, poderiam colocar elas em posições diferentes da minha ordem de prioridades. E essa foi a leitura que eles fizeram no meu jogo. Eu acredito de que eu estava com todo mundo e não estava com ninguém, por mais que eu na minha cabeça e no meu jogo eu estivesse com as pessoas que eu quisesse estar, entendeu? Mas, mas as pessoas que eram as suas prioridades elas sabiam dessas duas outras conexões Ou você acha que tipo é, as pessoas tentaram se conectar com você para arrumar tipo emboscada para poder jogar o seu nome tipo sabe entendeu então né? eu acho que ela sabia que eu tava falando com outras pessoas isso eu nem escondi e não tinha problema nenhum em, em falar e levantar e do tipo ah fui avisado de que tal coisa está acontecendo isso aconteceu é, mas, mesmo assim, acho que elas ficaram, até pela justificativa da gente, que a gente falou um pouco antes, dos extremos, é, elas não se sentiram confortável em estar comigo no jogo por conta disso. Tanto que, para mim, a minha saída foi um blind, mais do que Nigéria como blind, foi porque é, eu não esperava isso delas. Sim. Então, é, elas, elas entenderam que talvez elas não quisessem jogar com uma pessoa desse jeito, entendeu? É. Não, e talvez também, amigo, elas, é, as pessoas que estavam com você talvez se sentiram ameaçadas pelo fato de que se precisasse haver alguma movimentação, você tinha espaço e elas talvez não tinham tanto, sabe? Mais uma é, leitura, aí. por exemplo. É, mais uma leitura. E uma, uma coisa que eu gosto de frisar bastante é que agora, racionalmente, Cinco dias depois de eu ter sido eliminado, é, eu consigo fazer uma leitura do meu jogo que durante o jogo eu não tenho. É, então, ah, muito mais fácil, assim, né, amigo? Tá exatamente. Fora, é mais... Exatamente, mas estou falando do tipo, até essa, essa leitura que as pessoas têm, tiveram do meu jogo, e o quão agressivo overplay, que foi até uma das justificativas de votos em mim, é, me para mim não existia entendeu não existia não existia uma estratégia da minha cabeça super elaborada era só eu fazendo o que eu faço o que eu sei fazer uhum. que era falar com as pessoas e me aproximar delas é, não de uma forma falsa mas me aproximar delas era o que eu, é o que eu sei fazer então é, isso eu acho que é um pouco de consequência do de tudo isso que a gente falou agora desses fatores e tem um Sim. fator a mais que eu gosto, que eu quero citar também sobre a minha tribo especificamente, é que a gente, agora parece estranho eu falar isso, mas eu ainda continuo batendo nessa tecla, vou comparar com a Labuse. A Labuse tem, desde o começo tinha um jogo muito mais agressivo, de se posicionar, de formar as majoritárias, de formar as alianças. É... E a gente, na verdade, estava realmente disposto a jogar um jogo. A Calico estava disposto a jogar um jogo. Pelo menos na minha leitura. E eu posso estar 100% enganado. É... E faz parte. Uhum. Mas a Calico estava realmente disposto a jogar o jogo e se adaptar muito mais facilmente a ele, sem ser agressivo. E por isso, é... tudo que saia um pouquinho da linha... Por exemplo, talvez essa, esse mesmo jogo, se eu tivesse fazendo Nalabuse, não tivesse o um impacto que teve eu fazendo ele na Calico. Então, é, tem esse fator também de como as tribos, não sei se intencionalmente ou intencional ou não intencionalmente, é, feita pela moderação, acabou gerando isso, entendeu? Sim. Amigo, e, e com relação a, a, a você que já conhece, né, os jogos já acompanha há um tempo, é, então você sabe mais ou menos estilos de jogo, que como que a, o formato do jogo pode interferir na, no gameplay. É, e você, com, com o que você conhece sobre isso? Você acha que as do a divisão de tribos, você acha que isso, é, dentro da, da, da temporada de Tortuga, é, você acha que isso prejudicou de alguma forma? Você acha que as, as dinâmicas foram prejudiciais para o seu jogo de alguma forma? Não acho. Acho que eu saí muito cedo até até na questão de de twists mesmo, desenvolver das twists, por exemplo, a twist da, de achar o ídolo na, na floresta. Ela a, ela tinha 2,5 milhões de opções, e aí, assim, 10 opções em 2,5 milhões de tentativas. É, é uma coisa muito difícil, então realmente era uma coisa dependente das pistas, os Dobrões, na verdade, foi algo super legal. É... Ah, uma tweet que eu acho que eu considerei super legal. Eu gosto desse cruzamentos de plataformas. É uma coisa que eu acho super legal. É... Não acho que ela interferiu. o Quem, quem tá aquela... assistindo a gente aqui e, e não tá ligado nas tweets, explica um pouquinho como é que funciona a tweet dos Dobrões. Tá. A dos Dobrões, na verdade, é... Ela é, o que vai, ela é a chave para você buscar um dos, das, dos itens que estão na, na Ghost Island, é, que são itens da, de temporadas passadas que, sofrer, que não foram usados, que ficaram nessa Ilha Fantasma. Então, ídolos que saíram no bolso, é, pistas que não, não tiveram utilidade, poderes que também não, tiver, não foram usados, enfim... Esse tipo de coisa. E aí, esses dobrões, você tem que buscar eles. E as chaves, e você encontra essas chaves espalhadas pelo jogo, por todas as plataformas. Então, quando o Alvinho falou para vocês seguirem o YouTube, sigam, porque pode ser que eles venham em algum vídeo por aqui. É, vai na Wiki, vai no Instagram, olha todos os grupos, olha todas as postagens, porque eles podem estar escondido em todos os lugares. Por exemplo, a, o primeiro dobrão estava escondido, eu posso falar porque o VD falou, estava escondido no vídeo de divulgação do cast. Então, é, as pessoas têm que olhar e têm que ficar atento. Isso é super legal, Atenção então, por isso... É. Atenção, Atenção, a... A... Atenção, Atenção. A... esse povo, a cabeça desse povo funciona de um jeito diferente. <risos> Exatamente. A moderação do VD, na verdade, a moderação dos jogos online como um todo, é, é super legal porque a gente está falando de pessoas que gostam disso, vem o reality na TV e transformam em coisas tipo, potencialmente muito melhores e muito mais fáceis e, e complicadas e acessíveis. É muito legal. Quem, não, quem, não, quem chegou agora no mundo dos jogos, acompanhe o máximo que der. Amigo, apesar da sua eliminação ter sido precoce, eu acho que pelo menos um dos seus objetivos você cumpriu, que, pelo que a gente está conversando aqui agora que você não passou despercebido e você não foi visto como um jogador que não era estratégico, que não era, né? Eu acho que essa parte do seu objetivo pessoal você acabou conseguindo cumprir. Ah. Inclusive agora é. para Fernanda te estou como como esperto e para uma pessoa que estava ausente ter uma percepção de que você estava esperto é, é um é um sinal de que as pessoas perceberam que você estava ligado no jogo. Talvez por isso você tenha se transformado numa ameaça, né? É exatamente. Eu acho que é, não era meu objetivo sair como sprint ou alguma coisa do tipo, nunca foi. É, obviamente, meu objetivo era ganhar e realmente participar do jogo e o mais longe que eu conseguisse. Eu uso de exemplo a minha participação no IF que todo CT que eu passava, eu comemorava pelo simples fato de ter passado para o próximo estágio do jogo. É, e eu queria eu gostei desses três CTs que eu passei no, no, no VD por isso, queria ter ido mais longe. Mas eu não, que foi a minha frase do começo, eu não tava aqui, eu tava afim de jogar mesmo, eu tava afim de participar e fazer as provas e participar das twists e tudo que o jogo poderia disponibilizar. E fico feliz das pessoas terem, visto essa, terem tido essa leitura de mim. É, por exemplo, na minha saída eu vi várias pessoas comentando, ah, estraguei seu, é, você estragou meu balão, você estragou meu bolão. E eu fico feliz por isso, de verdade, porque as pessoas confiaram em mim mais do que eu talvez... Ai, Mas, Bárbara, eu estraguei o meu também. Poxa... Amigo, então, Sim. vamos falar um pouquinho, só a gente ir fechando, para falar um pouquinho de como é que foi se desenhando a sua eliminação. Você chegou a perceber alguma coisa? Foi um blind completo? Como é que você acha, assim, do que você pode falar? Como é que você desenhou a coisa? Foi um blind, então, eu dou total o mérito a pessoa que... Tem sonho isso chegar na final, ela pode usar isso como um blind, sim. É... À tarde, eu senti um pouco de distanciamento, mas como teve vários problemas durante a tribo, durante aquele dia, eles foram sendo camuflados, o que pode ter sido uma estratégia das pessoas que estavam planejando meu blind, é... que eu não sei quem é a cabeça e, de verdade, nem me contem. <risos> Deixem isso para depois. É o Acho que foi um blind, por mais que eu tivesse sentido alguma coisa. Não teria feito nada de diferente, não teria me posicionado diferente, mas é, eu senti uma diferença. então Mas muito pela por, pelo que aconteceu aquele dia na tribo. Sim, e você acha que com a sua saída alguém na tribo fica em posição ruim? Acho que tem gente que fica em posição ruim e acho que tem gente que fica em posição muito boa. É, então, acho que foi bom para alguém, ruim é. pra alguém, mas espero que dê voltas e as pessoas consigam se movimentar. É, acho que foi uma eliminação então que, que vai mexer no jogo da, da Califa, né? Com certeza, já mexeu. Logo depois da minha saída, a gente viu coisas acontecendo logo no próprio post do CT. E as consequências disso, a longo prazo, também devem mexer, até como as pessoas vão se relacionar. Amo, Nossa, eu amo. O <risos> que, que vai vir pela frente. Amigo, você já se encontrou com as pessoas, você já foi em Encontrão, aliás, vocês que estão aí no cast, a gente vai abrir a possibilidade para vocês comprarem o Encontrão, então venham, não, não percam essa oportunidade, encontrar um evento que vai mudar de vocês. Tem milhões de testemunhas aí pelo Mundo do Jogo para vocês conversarem sobre isso. É certeza. É... Mas você, que já passou por essas experiências, sabe muito bem que as pessoas adoram ficar sentadas em rodinhas conversando sobre as temporadas que elas participaram. E eu queria saber de você, quando você estiver falando sobre Tortuga, qual é a decisão que você tomou vai assombrar você? Você vai falar, eu podia ter feito isso diferente, o meu jogo teria dado certo se eu não tivesse feito isso. Acho que... É é irracional o que eu fiz e agora, só agora eu tenho essa leitura de que eu devia ter falado para as pessoas é, realmente e ter martelado isso muito na cabeça delas de que eu estava realmente com elas, porque é, na minha cabeça isso fazia sentido, mas talvez eu não tivesse externalizado o suficiente para as pessoas acreditarem em mim então acho que esse é o que vai me perseguir até para sempre até ter uma nova <risos> Oportunidade até é isso que vai si. acontecer. É isso. Amigo, cada jogo é um trauma novo que a gente tem que resolver na temporada seguinte. É isso. Até a gente. Ah, é. E o mais engraçado é que até os winners falam, saem traumatizados, então. É, amigo, não, eu acho assim. É... Até os winners gente... falam que fariam algo diferente. Sim. Eu acho que tipo, a gente tá nessa história toda buscando alguma coisa também para a gente. Eu acho que a cada jogo que a gente joga, a gente descobre algumas coisas, redescobre outras, até que a gente, em algum momento, aí fecha esse ciclo ou, ou, ou, ou, enfim, ou toma outra decisão. É, uma coisa que eu queria falar, Alvinho, é que eu, eu comentei isso logo que eu me inscrevi em Tortuga, eu comentei com algumas pessoas pessoas que não sabiam o que estavam jogando, é, falei para o Kaique também, moderador, de que tipo, eu saí de ter minha, de primeira primeiro eliminado, queria muito jogar, tinha vontade de jogar, fui o, melhor, fui o único da minha trilha que fez as 20 fotos, então tinha uma coisa, mas uma coisa que eu aprendi depois daquilo e eu levei para a minha vida é de que tipo, eu sou, eu jogando, e eu na vida, sou a mesma pessoa. Então, não existe o Eduardo jogando e o Eduardo na vida. É, então, é, eu fico chateado, fico triste, tenho vontade de sair dos grupos, nunca mais falar com as pessoas, mas passa. Então, é, mas passa e... A gente aprende com isso, sabe? É, eu não sou aquela pessoa que tipo, ah, fui eliminado é, e já consegue falar com as pessoas normalmente, eu não sou assim. Mas porque eu não sei me separar do jogo e o que é o Eduardo. Mas eu supero muito rápido. Então, é, hoje eu falo, na minha cabeça, não quero jogar nada, mas talvez daqui um mês eu queira jogar alguma coisa e vai jogar, e vai voltar e vai crescer. E eu quero deixar falar isso para as pessoas novatas que chegaram agora no jogo. Porque a primeira sensação que vai dar é de que tipo você fracassou e você é um inútil e você... É, não quer na... você não quer mais olhar na cara das pessoas, mas isso passa. Então, se, se coloque nessa posição de querer estar aberto, sabe? Sim. Amigos, eu é acho que isso. absolutamente todas as pessoas que jogaram alguma coisa sabem exatamente do que você está falando, dessa sensação. Todo mundo já falou que nunca mais Sim. ia jogar e apareceu quer tempo depois. É, é realmente difícil, a gente está tentando se provar também o tempo inteiro. Mas acho que importante Sim. é isso, a gente se é isso também de comunidade, de que a gente está aqui para se divertir, para descobrir coisas sobre a gente e para se, se desafiar mais. Bom, Exatamente. vamos lá, amigo, para o nosso quadro final, que é o La Tortuga. Eu tenho aqui oito números, de um a oito, você vai escolher três. São três colegas da sua tribo e você vai falar um adjetivo sobre cada... E vai ficar só se você quiser. Pode falar para mim os três números de uma vez. Três, cinco e sete. Giovana, Josenias e Tefão. Tá? Jesus. <risos> Vamos lá, começando tá. pela Giovana. Eu posso justificar antes de falar? <risos> Pode. Tá. É... É... Eu vou falar da Giovanna primeiro. A, o adjetivo é caos, e caos não é uma coisa ruim. É, não é ruim porque E eu vou falar a minha definição de caos e não vou falar da Giovana especificamente. É, caos movimenta a gente. A gente é uma mistura de calma e mistura de caos. Algumas pessoas vão mais para um lado, algumas pessoas vão mais para o outro. É, e aí. É, Caos, ele dá fogo, ele dá energia, ele dá calor, então, por isso eu dei esse adjetivo para ela. É, junto com, e eu não quero citar, caos também tem coisas ruins, e por isso que eu dei a palavra caos para ela também. É, José Nias, eu... estratégico, uh, justificando porque eu acho que a gente, não, eu vou isentar o jogo, eu vou falar até pelo perfil dele, ele é uma pessoa ponderada nas palavras, ele é uma pessoa que tem um vocabulário super elaborado, ele é uma pessoa solícita e aberta, e aí a gente não, eu não sei se isso é estratégia ou se isso é ele, e isso é bom para ele. E é, Tefão, quero fazer um parênteses antes é, Sobre os dois nomes que eu falei antes, porque eles são dois novatos É, é engraçado como a gente faz uma leitura das pessoas quando a gente está no jogo e quando a gente está fora dele Fecha parênteses E é, a Tefão Sincera. E assim como a palavra caos, ela é boa e ela é ruim. É, e é isso que eu vou é, é essa a minha justificativa para a palavra Ótimo. do Tefão. Então ficamos com Giovana, caos, Josenias, estratégico e Tefão sincera para o bem ou para o mal, em todos os casos. Exatamente, é. <risos> amigo. E agora a gente chega naquele momento que a gente vai fazer as considerações finais. É, que você pode falar alguma coisa que você acha que a gente ainda não disse. Você pode agradecer, pode se despedir das, pedir das pessoas, pode falar como você está se sentindo, se você ainda está triste, com a sua eliminação ou não. A bola está com você agora. É, primeiro, eu queria agradecer a moderação. Minha mãe, meu pai, a Xuxa, tô brincando. É, ah, eu... <risos> é, eu queria agradecer a moderação, acho que tipo, eles fazem um trabalho incrível, acho que todo mundo que conhece o Survivor o VD se apaixona porque eles são realmente, é, gostam, eles realmente se entregam ao jogo. É, em todos os sentidos, cada um deles tem o seu pedaço e a gente quando chega no, no cast fica até surpresa do tanto de que é minuciosamente pensados. É, a gente sabe que erros e coisas fogem do controle deles. Mas, mesmo assim, eu quero muito agradecer eles pela oportunidade. É, eu fiquei muito feliz de ter participado dessa temporada, é, porque eu estava num momento muito bom da minha vida, e estou num momento muito bom da minha vida. E por mais que eu ainda esteja triste com a minha saída, e um pouco decepcionado comigo, e um pouco decepcionado com a situação, é... Se eu não tivesse nesse momento da minha vida, eu poderia ter reagido de formas muito diferentes. Eu fico feliz com a minha maturidade nesse momento, de ter lidado desse jeito. Eu tô super, super, super animado para ver o continuo a continuação do jogo, por mais que eu tenha tirado todas as notificações é, do meu Facebook e silenciado todos os grupos possíveis referentes a isso. É, foi a forma que eu achei para conseguir me dar o espaço e me dar o meu momento também, até porque, já que eu não tô jogando, eu vou me focar 100% em outra coisa, no, no meu trabalho especificamente, então, é, me dá esse espaço. É, ao cast na verdade, continua em fazendo esse jogo maravilhoso, é, mas eu quero frisar uma coisa que eu falei ontem no CT que aconteceu, que é que Survivor é agressivo por natureza. É... Só que a gente tem que tomar cuidado com o jeito que a gente lida com essa agressividade. Porque a gente está falando de pessoas, a gente está falando de pessoas que querem amizades, que estão buscando alguma coisa, que colocam o tempo, à disposição, a saúde delas no jogo também. Então, a gente tem que tomar um cuidado com o jeito que a gente vai jogar isso. É, e que dá para fazer um jogo maravilhoso sem a gente diminuir ninguém. É, por mais que ofensas aconteçam, por mais é, é, respirar fundo, contato até 10, e ter certeza do que você está escrevendo. E ter certeza das consequências que isso tem sobre as pessoas. É, Para a plateia, na verdade, eu também quero agradecer. É, mesmo pessoas que eu nunca falei na minha vida, super apostaram, falaram que apostaram em mim e estavam querendo ver meu jogo. E isso me, ficou, me deixou muito feliz, porque, de novo, o que eu falei no começo, as pessoas. É, acham que eu jogo muito melhor do que eu acho que eu jogo, e isso é bom para o ego, e é verdade. Então, fico feliz e agradeço por esse apoio. E também é, falar, e agora para a comunidade inteira que vai estar tá assistindo esse vídeo, para, do tipo, é, estejam dispostos a tudo, e não só as pessoas dos jogos. É, se abram para as pessoas daqui, as pessoas daqui, é, tem pessoas muito boas, que vão virar seus melhores amigos e vão é, te querer bem. Às vezes parece que só é jogo e não é. As pessoas realmente criam laços aqui dentro. É, eu fui para o segundo encontrão, foi meu único encontrão, e eu saí de lá com amizades para minha vida. As pessoas, os meus melhores amigos de infância estão hoje no mundo dos jogos. Tem pessoas que eu encontrei, que eu jogava outras coisas há sete anos atrás, em outras plataformas e estão no mundo dos jogos também. Então, é, se coloquem abertos, porque é um ambiente muito legal, tem as suas coisas ruins, mas as coisas boas são muito melhores. Então, acho que é isso. É, quem sabe a gente não se encontre por aí em algum jogo. E é isso. <risos> tá, Joana, é tudo muito... Está muito bem dado, acho que você falou muito bem sobre tudo isso. Eu quero te, te agradecer pela companhia, te agradecer pelo papo, foi ótimo, como sempre. É, te te, te dar parabéns também por ter dado mais espaço, por ser tão sincero com relação ao que você está sentindo. Acho que isso te ajuda também a lidar com isso e a superar o que precisa ser superado. Acho que é... É uma lição para muita gente, que às vezes não bota isso para fora, fica guardando aquilo aqui e não é, não é legal. Eu também, eu também. E vou reforçar também o que o Edu falou, é, se permitam, gente, se permitam, vocês entraram agora numa comunidade que se vocês se abrirem para isso, pode mudar a vida de vocês, de verdade. Então, Com gente, certeza. vocês que estão assistindo até aqui, é, espero que tenham gostado demais mais esse papo, que para mim foi uma delícia. O jogo está quente, vocês estão acompanhando. Vamos ver o que vai acontecer agora. Quais são os próximos movimentos. Eu estou super ansioso e eu aguardo vocês. Eu também. No um beijo, gente. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau.